E aí seus lindinhos, tudo bem? Sejam aí todos bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Com dicas especiais aí para mexer no carro de vocês, fechou? E aí, como é que tá todo mundo? Saudade dos vídeos aí? É que eu tava sem tempo de mexer nos carrinhos, agora eu tô mexendo Pra quem não sabe, esse é o nosso novo carro aí Comprei esse Voyageão aí Voyajão GLS 88. E aí, tô fazendo umas melhorias neles, <risos> nele, certo? O que, que eu tô fazendo nesse momento, nesse carro? Só para vocês entenderem. Eu vou dar mais uma baixadinha nele, ó. A altura que ele tá. Ele é legalizado, tudo tal. Tem ar-condicionado, não sei o que. E aí, eu queria dar mais um tombinho nele, sabe? Baixar um pouco mais. Resolvi gravar esse vídeo porque Eu nem ia gravar Comecei a desmontar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Isso acontece e muito, hein? Ó Fui soltar essa porquinha aqui, ó A 22 aqui em cima O que, que aconteceu? O morceguinho de baixo saiu junto Então, aqui nós já vamos resolver um monte de problema junto, ó Um é o que Estourar a bucha aqui embaixo a... O batente e aqui, normalmente, o que que acontece? Deixa eu tirar esse bicho aqui, pra vocês entenderem. Ó. Acontece o que? Isso aqui, geralmente, ele fica encostado aqui, ó. Sabe? Conforme você gira, isso aqui gira junto e vai soltando esse. Entendeu? Vai soltando esse. E... Então, aí vai soltando o morceguinho aqui, ó Por que que isso acontece? Ó, deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo aqui esse dentezinho aqui, ó? Ó Isso aqui é o que faz estourar o rolamento, ó Tá vendo? Por quê? Pera aí, deixa eu pegar a chave aqui Ó Pra quem não sabe, essa é a chave de soltar essa peça aqui, ó Ela encaixa aqui certinha, tá vendo? Ó o que que acontece? O pessoal em alto centro essas coisas, não tô culpando eles nada disso. Eles vão soltar com aquela pneumática e a pneumática ela vai dando tranco, sabe? E aí vai formando esses dentes, ó, certo? Esses dentes gruda aqui dentro e faz estourar o rolamento. E o que faz isso aqui grudar nisso aqui é o que é isso aqui tá desgastado, ó. Em muitos casos é só você dar uma lixada aqui, ó. Que pronto, ele não gruda mais Em outros casos, mas geralmente é por causa desse dente aqui, tá pessoal? Que faz grudar Ele vai girar aqui ele gruda Ó, ele gruda aqui, ó Então, dá uma lixada aqui, ó Com a lixadeira, pra deixar ele mais lisinho Tirar essa cava de dentro E lixar essas coisinhas aqui, ó Certo? Lixar esses dentes aqui, ó Já era Acaba o BO, certo? É isso, agora eu vou desmontar aqui, dar continuidade aqui, ó, pra desmontar tudo, certo? Então deixa eu dar uma explicaçãozinha bem rapidinho aqui, como que desmonta, ó. Solta a porca 32 ali com o carro ainda no chão, aí você solta as rodas. Depois você ergue o carro, e aí daqui a pouco eu mostro lá dentro o que tem que desmontar, pra poder rebaixar, fechou? Ó, depois que tirou a roda, próximo passo é tirar a pinça. Tem dois parafusos aqui, tá, ó. Tem um aqui, ó, e outro lá embaixo. Esse é 15. Chave 15. Tem uns que é chave 17, certo? Então, tiro, tirou esses dois aqui, arranca isso fora. Daqui a pouco nós vamos para o próximo passo. Ó. Soltou a, o, a pinça. Agora o próximo passo é soltar o terminal de direção. Aqui, ó. ó soltou 17. Cata a marreta se você não tem um sacador igual eu Dá umas pancadas bem aqui, ó Bem aqui, ó Que ele solta, certo? Já de antemão, deixando outra dica Pro pessoal que tem roda 17 Que pega aqui, ó Isso aqui você pode cortar um pedaço, tá? Não vai cortar muito Certo? Mas um pedaço aqui, ó Já cortei, cortei muito Fechou? Próximo passo Solta o pivô aqui, ó Chavinha 13 Se for terminar é, pivô de Gol G4 Aqui é uma chave, é um parafuso 17, tá? Que os pivôs é mais grossão assim Certo? Soltou aqui Aí eu já te mostro o próximo passo Olá pessoal Soltou ali, ó O parafusinho Agora vocês vêm aqui, ó Cata um pé de cabra Enfia aqui, ó Precisa ser especificamente um pé de cabra, tá? Pode ser um cano, alguma coisa, ó Empurra pra baixo, ó. Empurrou pra baixo, ó lá. Desencaixou o pivô. Solta isso aqui pro lado, ó. Já era. Agora aqui, ó. Você puxa pra frente. Empurra aqui, ó. O pivô ali, a... Homocinética. Já era. Ó. Pera aí. Ó oh, pessoal, eu já desmontei aqui Não vou mostrar pra vocês como que eu desmonto Pra quê? Porque eu desmonto na morsa, certo? E não é o jeito certo de fazer Não façam isso, não brinquem com isso Porque isso é muito perigoso, tá? É muito perigoso mesmo Não quis mostrar do jeito que eu faço para não incentivar vocês a fazer Certo? O ideal é pegar um encolhedor emprestado e tal eu fiz desse jeito porque o meu encolhedor eu emprestei para um amigo E ele foi viajar, está no litoral E não tem como pegar Então por isso que eu fiz desse jeito, certo? Mas não façam isso Por isso que eu não mostrei para vocês como é que é feito, certo? Tirei aqui tá, e tal, tirei o batente O batente aparentemente está bom Eu vou trocar esse batente, tá? Eu vou colocar um de PU Só porque eu já tenho Porque senão eu iria usar esse Mas como eu já tenho esse e eu ia. Esse aqui tava no meu gol verde, no hortelã. E eu tirei e coloquei outro. E aí esse aqui tá novinho. Eu vou colocar ali, certo? Mas aí agora eu vou desmontar aqui, vou cortar meio elo. E meio elinho aqui já é o suficiente. E vou montar de novo, certo? Pessoal, anotei outro defeito aqui, ó. O que acontece bastante também, ó. Aqui, a mola, certo? Você tem que colocar uma mangueira aqui para ele não, não dar vibração, não fazer barulho Depois você vem com esse prato Todo carro rebaixado Quando você a mola perde um pouco da pressão Tem que fazer uma argolinha aqui, ó Tem gente que põe uma abraçadeira Também funciona, tá? Vou colocar uma abraçadeira aqui, ó Faz um cortezinho aqui, coloca uma abraçadeira Já era, só para não escapar O que que acontece, ó Aqui vem uma arruela No amortecedor Aí você vem e monta aqui, certo? Ó. Ó. Montei e tá na posição. Olha aqui o que que acontece, ó. Tá vendo, ó? Ó. Deixa eu ver se tá dando pra pegar bem bonitinho. Ó. Tá vendo que tem uma folga até chegar o... A rosca? Se eu coloco o batente aqui, ó. Ele não vai girar livre... E isso aqui não vai dar aperto aqui, ó. Vai ficar com uma folga. É onde fica fazendo barulho, certo? Então, o que, que a gente faz? Consigam aí outra arruela e coloca por cima. Essa arruela, ela vai servir de duas maneiras aqui. O que que é? Pra tirar essa folga aqui, ó. Que tem aqui. E para afastar o batente daqui, ó. Ó, tá vendo essas marcas aqui, ó? Ó, tem umas marquinhas aqui, ó. Era o outro batente que tava pegando aqui, ó. Ó. O outro batente, ó. Tá vendo que ele pegava ali, ó? Ó. Aí fica essa marca. Imagina o batente aqui com o peso do carro em cima, ó. Ele vai girar aqui e vai pegar aqui. O que que acontece? Conforme gira, é, se o carro, isso aqui gira tudo junto. É aonde estoura o rolamento daqui, Ó. Ó. Juntando todos esses fatores É, isso aqui Tá pegando aqui Essa folga Esse dente Não tem enrolamento que aguente isso aqui Não tem Por isso que tem muita gente que fala Ah, eu coloco o batente Rapidinho estoura Você pode ter certeza absoluta que é isso aqui Certo? Agora eu venho aqui coloco, ó Ó como isso aqui vai girar livre, ó Agora eu venho aqui Desbasta essas pontinhas aqui, ó Acabou, filhos Pra quem me acompanha aí no Instagram Vocês vão ver só o tempo que isso aqui vai durar Pera aí que eu vou desbastar aqui Ó Então aqui ó, já tirei os dentezinhos Tá vendo ó, que tá bem lisinho ó. Bem bonitinho Ó Agora é só a gente montar Aqui Tá vendo como isso aqui gira livre, ó. Mesmo apertado, ó. Isso aqui tem que ser assim, ó. Ele tem que girar livre. Aqui, o que que eu faço? Eu só encosto ele aqui, certo? Encosto. Depois, ó. Apertei bem apertado, tá? Não tô negando força, não. Depois, conforme você descer o carro aqui em cima, você dá mais um... Um, uma garantida no aperto ó. Isso aqui tem que girar assim Pessoal, livre Certo? Pessoal, como aqui no meu canal Eu gosto de mostrar as coisas Que realmente acontece E mostrar pra vocês Que é um negócio simples de fazer Talvez se você leve o carro Nesse exemplo aqui no auto center, eles vão trocar o batente Vão te cobrar a mão de obra e não vão resolver seu problema o que, que eu fiz? Eu montei do jeito que tava. Só para tirar a prova para vocês, ó. Montei do jeito que tava, ó. Tá vendo que ele trava? Ó, ele não vai, ó. Entendeu? E eu nem cheguei a apertar direito aqui, viu? Ó, ainda tá apertando, ó. Ó, você sente que ele não tá girando legal, sabe? Então. Talvez se você leve isso aqui no, no off-center Eles não vão resolver seu problema Eles só vão trocar a peça Cobrar a mão de obra E já era E você vai continuar com o B, ó Ó, agora montei de volta Ó que lindo, ó e Aqui, ó, você sente que tá molinho, sabe? Ó Agora é só levar e montar no carro Gente, já tava esquecendo de mostrar, ó Deu um talentinho aqui também Tirei aquelas marcas, ó Tá vendo no pratinho? Agora vamos lá pro carro Aí, ó, montei Agora é só colocar a roda No lugar, baixar Pra nós poder apertar ali Certo? Ó, mostrar pra vocês como é que ficou aqui finalizado, ó Tá vendo, ó, rentezinho É que na mão não vou conseguir girar, mas tá girando Ó Ó a diferença esse aqui eu não mexi ainda, hein? Ó Ó como é que esse pino sai pra cima Ó Tá vendo? Ó o buraco que tá aqui, ó É isso, simples Agora só vou baixar o outro lado E já era Ó A altura que ficou, ó Não quero tão baixo É isso que eu quero Carro de tiozinho Fechou? Espera aí que tenha sido útil aí pra todo mundo um abraço. Dá um tchau aí, mano. Tchau, amor. <risos>